Eu sou a Isa e finalmente eu consegui arrumar o problema do The Sims. Na verdade, não descobri o problema. Não sei se eu arrumei, mas eu testei hoje e funcionou travou um pouquinho. Mas eu acho que dá pra jogar The Sims. E vocês pediram, então eu trouxe. E assim, né, deixa eu explicar direito. Quando eu tava testando, enquanto eu tava testando, eu acabei passando de nível pra justamente aquele nível que dá pra ter filho. Então assim, Novidades em breve, né? Então vamos lá. Acabei de abrir aqui de novo e apareceu esse trap aqui, aquecimento no inverno. Não entendi direito o que eu vou ganhar com isso. Aí ah, posso comprar esse pacotinho. Tem algumas missões aí. Um de 26. Ah, gente, olha. Eu vou ignorar porque a gente nunca consegue terminar, né? Sempre acontece alguma coisa prevista no meio. Então, enquanto tava jogando, eu acabei mandando eles fazerem algumas coisas, né? Já que eu tava testando, tava vendo se tudo ia funcionar direito, se não ia, né? Eita, tá, ah, eu uma missão lá do patinho. Então tá, valeu aí, recebi uns patinhos. obrigado Eita. Eu queria ser capaz de fazer um jantar enorme para todos os meus amigos. Não, olha a gente recebeu, o um mixer! Eu quero! E com vocês não tiver família, vocês experimentaram, tá bom? Ó, tem a missão da lhama, tem a missão disso daqui, a missão do seu okay. Só um minuto que eu vou colocar esse item, tá bom? Dá licença. Cadê? Tem que comprar isso. Coleções de carreira. Hum, não. Reforma a relâmpago, gente. Só um segundinho. Vamos lá. Pegar essa parada aqui. Colocar aqui. Que for. Pode ser essa mesmo, não tô vendo comprar nada com a cor nenhuma. Agora a gente vem agora estamos cozinhando, a gente compra esse mixer, coisa mais fofa e a gente desbloqueia o vermelho mesmo, porque eu não quero nem saber, quero combinar minhas coisas. yeah terminamos a reforma Obrigada. Ai, acontece muita coisa. Tá. O que você tá mandando fazer? Obrigada, eu não quero conseguir um novo cômodo ainda. Eita, gente, do nada começa a completar uma missão aqui. que... Que... Meu Deus eu recebi 250 patinhos Que isso gente? Vamos abrir um pacote de patinho, então gente. As coisas estão acontecendo tão rápido eu assim. Que? Pacote de patinho Eu ganhei uma parede Iluminada Que? Eu tenho 350 patinhos Tá, Eu não posso comprar coisas com meus patinhos Não, só pacote Vamos comprar mais um Vamos comprar mais um pacote de patinho Achei bem fofo na me parece uma marmita Uau, biquíni Salete não, não faz muito, o estilo da salete não vamos utilizar Bora, bora, sim. Tá, acabou, acabou, não tenho mais dinheiro Sai Ai meu Deus do céu, eu não tô nem aí o que, o que pode me explicar, o que significa essas formas dando esse estilo de vida, porque pra mim não faz diferença nenhuma Eu quero saber o que dá O frio para o calor da sua cama Salete assim, esse casa eu tava ficando louca então, que é isso? filho, o que tá acontecendo? Gente, o que é isso? Meu filho, é cara, você assim, é uma batedeira, isso, e é igualzinho da minha mãe. Fofo demais! Vem aqui na batedeira. Vem aqui na batedeira. Isso é muito fofo, gente, sério. Não tenho nem o que explicar pra vocês de tão fofo. O que é? Amazon é mais um foi embora, né, gente? Essa louca. Tá, e pra, como é que faz que a gente fazer? O Diego tá fazendo alguma coisa essa não. Viu? Como que faz pra eles terem filhos? Isso aqui era duro. Gente, é sério, eu não sei o que é filho nesse negócio. Eu tenho, eu vou ter que construir o um quarto e mudar. Primeiro passo: vou ter um filho. Vamos tirar essa cama. De aqui. Ai, preciso de uma cama de casal, não existe. Ah, aqui. Nossa, desbloqueei coisas muito lindas. Ah, achei. Nossa, gente, caro, caro, caro, caro. Bem caro. Como então, é que a gente vai ter que dar mais uma formada melhor um, por tá, tô aqui? Só um segundo. Jesus, gente, não estou estragando. Tá, mas ninguém vai passar ali pros credos Calma. Eu quero reformar toda essa casa ainda. Mas eu não sei se é interessante fazer isso gravando, entendeu? Ah, eu não sei se eu gravo ou não. Eu reformando a casa tudo, tudo. Eu sou uma pata pra reformar também, né? Eu tô me quebrando tudo aqui. Será que é igual desse meu manual? Deixa eu ver. Eu aqui... Fazer... Ah, não dá pra fazer filho ainda não. Será que não dá pra fazer filho? Eu tô viajando aqui, tô achando que, que tem que adotar... Gente, sei lá! Olha, a gente ficou pobre agora, então eu vou mandar os dois trabalhar. Mas assim, isso foi um vídeo pra remember, entendeu? Saudades, galera. Quanto tempo vocês estavam aqui. Espero que vocês tenham gostado. Essa série vai voltar em peso, né? Agora que eu vou ter que fazer uma mansão. Na verdade, vou ter que ganhar bastante dinheiro. Que vocês viram. fui fazer um cômodo, fiquei pobre. E não dá pra vender os cômodos de volta, não. Vou ter que pesquisar isso, porque realmente tentar off-câmeras aqui Tentar vender alguma coisa pera, Não dá pra vender mesmo, então assim Vou ter que reformar a casa Jogando tudo no inventário Mas então foi isso, gente Obrigada por ter assistido até aqui Se você gostou, deixe seu like, não esqueça de se inscrever Você também pode dar uma olhada na minha lojinha do Joey Todos os links estão aqui na descrição Até o próximo vídeo Tchau